É aquele velho de Tato que não te mata, provavelmente vai te matar da segunda tentativa. É o quê? Ei, hey, Cuphead, você tá bravo? Sim! Por que você tá bravo? Porque eu não consigo ver minha testa.